Rapaziada, hoje eu vou ensinar pra vocês como vocês conseguem ganhar um emote grátis muito legal Um dos mais da horas de graça agora, agora mesmo no Clash Royale Então se liga só aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Galera, é o seguinte, já estou aqui no meu iPad, vocês estão vendo aí do lado, tá aqui ó O iPadzão tá aqui no, no suporte Então é o seguinte, mano, vocês estão vendo que eu tô com um baú pra abrir aqui, por quê? O que que o Bruno falou de conseguir um emote grátis e tá com um baú na tela? Calma que você vai entender. Vamos primeiros, primeiro pegar esse baúzão aqui, ó. É o baú do, do relâmpago. A gente vai poder trocar algumas cartas. Então vamos tentar trocar primeiro uma carta épica pra alguma que a gente precise. Essa eu já tô cheia aqui também, então não quero caçador. Uh, executor também tá no nível máximo, não quero. Guardas também, tô esperando pra vir uma carta que eu não tenho ainda Ó, barril de bárbaro, beleza, não tenho ainda Vamos tentar trocar agora eletrocutadores, vamos ver se vai dar tempo, se vai, dar, se vai ter raio, não vai ter mais Tá bom, tá tranquilo, não tem problema, conseguimos uma carta que a gente queria muito Bom, é o seguinte, é aqui, manos, é aqui, manos Desafio especial no Clash Royale É o desafio da estratégia da princesa é desafio da estra... O que vocês precisam saber? É desafio da estratégia. Você escolhe 4 cartas, dá 4 cartas pro adversário. E aí, com isso, é, você vai ter aí seu deck. Ele vai te dar quatro cartas e você vai escolher quatro. Então, com isso, você vai jogar. Nesse, nesse desafio, você vai jogar aí. É, precisando buscar 10 vitórias pra conseguir isso daqui, ó. O emote grátis da princesa. Mas, Bruno, por que grátis? Não paga esse desafio? A primeira vez que você joga não paga nada, é entrada grátis, entrada grátis, você vai jogar ela tranquilão. Ah, mas Bruno, e se eu perder? Tá, você pode perder no máximo duas vezes, perdeu três, tá fora, perdeu três, tá fora. Só que o que acontece, se você perder três, você ainda pode continuar do lugar que você parou, sim, do lugar que você parou, por 50 gemas. Então você consegue sim, é... Ter, vai, duas chances ou três chances Ou quantas você quiser Somente pagando 50 gemas O que 50 gemas você acaba ganhando também Até em recompensas dentro do próprio jogo Você também alcança aí E para alcançar 10 vitórias não tá tão difícil Ainda mais por ser desafio da de estratégia não há Você não tá jogando contra caras especialistas em decks Então você pode sim Eu tô aqui 9 barra 1 E quero fechar o desafio Temos ainda mais uma chance pra... Temos duas chances para ganhar a primeira ainda posso perder e aí eu posso jogar de novo na segunda vez pra poder ganhar e conseguir. Então eu preciso ganhar uma partida em duas. A chance existe, a chance é boa. Vamos tentar ganhar aqui e se eu ganhar eu vou comemorar de uma forma muito top. Ó, a gente tem aqui alguns baús na loja. Se eu ganhar eu comemoro com um, um, uma, uma compra aqui também, tá bom? Então é o seguinte, rapaziada. Vamos torcer pra gente fechar isso daqui e ganhar de grátis esse emote da princesa, beleza? Então, bora lá, vamos pra cá. Vamos jogar, vamos ver o que vai dar. Partiu, é já. Bom, vamos lá então! Vamos lá então! Pra jogar contra o Ferd, senhor Ferd. Bom, aqui a gente vai escolher a bola de fogo, porque se precisar a gente dá um dano lá, né? Uh, Mega servo guardas. Eu vou de. Hum. Ai meu Deus, eu vou de Mega. Eu vou de guardas, caramba. Vou de guardas. Vou de. Uh... Esqueletinhos Esqueletinhos A domadora E aqui eu nem vi qual que... Ah, não, eu escolhi, escolhi, beleza Domadora foi a última carta Minha carta win, A win condition Por enquanto é a domadora Temos lava round E três mosqueteiras Ele deu as duas pra gente, hein Que isso Ele deu as duas pra gente Ó, a gente vai contra-atacar Vai defender e atacar Meu amigo Que doideira é essa? Que doideira é essa? <coughs> Vamos ver se ele, se ele não Ai, não vai dar não Vamos ver ali, vamos ver se eu consigo dar um dano ali. Já vamos dar o... Beleza, boa, boa. Conseguimos ali acabar e dar um dano, hein? Vamos ver. Estamos ali na expectativa. Vamos ver se a gente consegue encaixar. Ele tá jogando de X-Bow. Eu tô com Lava Round e três Mosqueteiras. Tá, eu não achei ruim não, hein? Não achei ruim não, vou falar a verdade. Vamos ver ali o que acontece. Temos ali algumas coisas pra segurar esse... Esse fantasma real. E vamos ver se a gente consegue... Jogar e fazer nossos combos Beleza, vamos lá, vamos de domadora De novo Vamos de domadora de novo, vamos ver o que vai dar pra fazer Tem ali algumas coisas Já botar outra fornalha aqui Bateu lá também, isso foi bom Achei ótimo Vamos ver o que vai dar pra fazer, hein? vamos ver Vamos ver, vamos ver vamos ver. Vou dar bola de fogo aqui em cima de tudo Bow. Boa, já acabamos ali com Com quase tudo ali também Vamos ver se a gente consegue com os guardas acabar com aquela x seria muito bom né Vamos lá, vamos lá, acabamos com ela, beleza, top Gostei, gostei, não foi ruim não uh, Agora eu vou precisar de alguma coisa, hein Vamos botar aqui nossa nossa domadora hum, Precisa acabar com ela, vamos, vamos, vamos, vamos torre, vamos torre Vamos torre, vamos torre uh, Boa, acabamos com ela, vamos bater lá, boa, batemos, batemos Beleza Tem aqui esqueletinhos também, vamos jogar aqui, vamos rodar aqui eu preciso do Elixir vezes 2 Se eu poder usar as 3 mosqueteiras, entende? Essa é a ideia, mano Eu vou precisar das 3 mosqueteiras Vamos ver o que vai acontecer ali Ai, meu Deus Bom, Elixir vezes 2, agora é a hora, hein Agora é a hora, eu vou colocar aqui minha Meu ex, meu ex Bom, não meu... meu Lava Round e vamos ver se a gente consegue ir Aí pra... pra tudo ou nada Vamos que vamos Vamos botar nosso terremoto ali vou Botar aqui nossa... Nossa amiga ali também Vamos botar aqui a, a bola de fogo Pra acabar com tudo ali E vamos de domadora Vamos de domadora de novo <risos> Vamos lá, passa a domadora Passa a domadora Passa a domadora vamos, vamos, vamos, vamos Beleza, passou Não bateu Não bateu Agora aqui a gente vai usar as três mosqueteiras Vamos ver se a gente consegue ali defender Ai meu Deus Vamos botar ali na, na princesa Boa Tá, ele tá com x né? Ele tá com x -Bow. Vamos ver se a gente consegue ali se livrar. Ele não tem... Pelo que eu vi, ele não... Hum... Tá. Vamos jogar terremoto ali. Vamos rodar o deck. Essa aqui a gente vai levar, hein, manos. Essa aqui a gente vai levar, manos. Vou botar as três mesquitárias do mesmo lado, mano. Porque eu acho que ele não tem nada. Eu acho que ele não tem nada. Tá, ele não tem mesmo. Vamos lá, então. Vamos pra cima, vamos pra cima. Vamos tentar segurar aqui, ó É isso aí, essa é a ideia Essa é a ideia Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não vai ser agora, não vai ser agora não Calma, calma que vai dar certo Vamos lá, vamos pra cima, o bagulho vai ficar doido Vamos colocar nossa fornalha aqui Esqueletinhos Esqueletinhos Também tem ali a... os guardas E a gente vai aí, agora sim Agora sim a gente dá dano em tudo ali Olha isso, olha isso Olha o dano que a gente vai dando, hein Olha o dano que a gente vai dando. Vamos lá, vamos pra cima agora, vamos pra cima agora. Vamos tentando passar ali. Oh, abre caminho pra domadora aí, mano, pelo amor de Deus. Vamos jogar bola de fogo ali. Bola de fogo ali, já demos um dano. Mais uma fornalha ali, beleza. Seguramos muito bem. Tá, 850. Vamos indo aos pouquinhos ali, conseguindo o dano que precisa. Vamos novamente ali de terremoto. Vamos de bola de fogo aqui. Beleza Fornalheira Fornalheira vai puxar pra lá Beleza, já foi Mais uma vez ali guardas Ai, vamos, vamos ver se vai bater, boa, boa, boa Bateu, beleza, tamo indo bem Tamo indo muito bem aqui, vamos colocar nossa domadora aqui de novo E aí a gente consegue, acho que Dá uma bela de uma ajuda Vamos de novo lá, terremoto, terremoto Vamos rodar o deck ali de novo Tem bola de fogo, tem também Ou mais uma fornalha, mais uma fornalha e agora vamos tentar a doideira. Vou tentar ver se eu consigo conseguir uma. Vamos ver se eu consigo uma doideira. Vamos ver se eu consigo uma doideira. foi, foi, foi, foi, foi. Agora é a hora, hein? Agora é a hora, hein? Vamos ver se vai conseguir. Já joguei a bola de fogo ali para tentar ver se a gente consegue fazer a doideira. Não deu, não deu, não deu. Mas tá bom, tá bom, tá tranquilo. Vamos aqui dar aquele dano de leve. Vamos rodar o deck. Vamos colocar mais uma fornalha aqui no meio. Essa aqui a, a, a vitória tá meio que garantida. Vamos é. É só jogar na moita aqui, né? Jogar na moita porque agora tem bola de fogo pra resolver. Vou mandar aqui uns beijinhos pra eles. E aí a gente bola, bota a bola de fogo, dá aquele grito e comemora! Festinha pra gente, mano. Vamos lá, então. Muito bom, conseguimos fechar o grande. Esse desafio aí, esse grande emote é nosso, rapaziada. 10 barra 1. Deixa eu até tirar um printzão. Deixa eu até tirar o printzão aqui de leve Beleza, show de bola Emote da princesinha Muito bom Ó, emotezinho, ó, deixa eu ver Tirei o print dela Soltando ali os, os Negocinhos os confetinhos Vamos então resgatar aqui o emote da princesa Muito bom, já veio Agora a gente não consegue mais entrar Vamos lá então botar nosso emote da princesa Aqui, cadê ela? Tá aqui Novo emote da princesa Pra gente poder... Olha lá, só, só na corneta... Na corneta premiada ali, ó. Cheia de, panf... de, de confetes. Muito bom, né? Eu falei pra vocês que eu ia comemorar comprando alguma coisa aqui na loja. Vamos ver o que tem na loja. Tem algumas coisas aqui. Vamos ver o seguinte. Tem aqui... Ah, vamos comprar aqui esses, essas coisas. Vamos pegar aqui o... Carta épica. Eu sempre compro aqui o... as cartas pra poder ganhar é, pontos estelares, né? Dessa vez aqui não tinha muito. Ó, olha, olha, olha. O que, que vocês acham, hein, mano? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou comprar... Um, uma das ofertas aqui Vou comprar essa oferta que eu acho que Acho que vale a pena Vamos comprar primeiro essa daqui e eu vou comprar uma oferta Vocês comentem aqui embaixo desse vídeo Se vocês querem que eu compre as ofertas Que estão aqui também, as outras ofertas Beleza? Eu vou comprar uma Se vocês quiserem muito, comentem aí no vídeo Que eu compro mais as outras ofertas Então vamos comprar essa oferta aqui Do 18,90 que é aí O baú é, gigante mais dois tokens Beleza? Bora lá então Comprar e vamos ver o que, que vem nesse baú? É claro, ver aí os tokens que a gente ganhou Mais ouro também para deixar nossas casas mais fortes também Beleza? Bora lá Aí ó, tá completo, processo completo Vamos lá então, já foi Baú gigante Tesla, mais espelho Também Goblins Lanceiros E Torre Inferno Tá, nada de muito uh, de cartas Mas ganhamos dois tokens aí Dois tokens a mais pra gente Tá aqui ó, os dois tokens a mais Dez tokens raros 14 tokens comuns Meu Deus, qualquer carta que vier aí a gente pode já trocar também Mas é isso, já doei aqui uma outra aqui, beleza? Show de bola, espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu já deixa aquele like, não esquece né mano E é claro, se você não sabia, o link do Facebook pra você poder assistir as lives Esse vídeo tá vindo de uma live, é aqui embaixo ó Aqui na descrição tem o link do grupo do Facebook do, Da página do Facebook pra você poder assistir as lives e não perder mais nenhuma live, beleza? Então é isso, não vacila rapaziada, já se liga só aí no link da, do Facebook e não vacila, beleza? Bom, é isso, conseguimos aí fechar o desafio da estratégia da princesa e com isso fechamos mais um ciclo, mais um emote pra gente, pra gente poder usar aqui no dia a dia no Clash Royale. Bom, se você gostou desse vídeo e curtiu, não esquece de deixar seu like nesse vídeo, comentar aqui embaixo é muito importante, quem assistiu o vídeo até agora, comenta pra mim, Comenta pra mim caixa de som, só pra eu saber que vocês viram até aqui, beleza? Então é isso, muito obrigado a todos, não esqueça de se inscrever no canal, tamo junto, é nóis, obrigado, falou, fui!